Onde é que é o D? Ali mandei, é? não sei, matei agora e yeah. a fiz mil e seiscentos pontos. Lol, <risos> okay, matei e a quadra aquilo está a passar por ele. Au! Oh. <risos> tem que ser boada medo de entrar aqui, mas não. Genu... Ai, puta, tem que ir para toda! Ok, matei os três. <risos> ah. Faz um fio, faz um fio. Faz um fio. Faz um fio. Faz um fio. Faz um para fazer coisa para rocket. um fio. Vamos já de reforço, tem que ser agora. We got it dude! Not even close. Clique-te agora no fim, fiz para aí umas 10 a 15 kills, gente, ali do tanque em cima do... De... É, eita por aí, consegues? Boa, boa, boa. Olha, atropelei dois gajos um que nem vi, nice. Sim? Vê se consegues, não vou logo para trás. É um gajo à direita. consegues -te? Vocês não. passaram agora por um tanque da equipe inimiga, não passaram aqui no meio do fundo. Não, não sai, é isso. passamos, está aqui um gajo para o inimigo. Sai! Mandan ship! Ele estava no. estava numa coisa não vi, vi, tava no Vut. <risos> estava no fumo no B. Está o gajo a encher-me de tiro, eu vejo a vossa bola verde assim. Dizem onde está Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Estás atrás daquela Estás atrás do carro! está atrás do carro! o tanque de. Oh put mas isto não é a nadar-se neste jogo a não ser carros! Ai puto, que sorte a vida! Dave, please! O quê? O quê? Ah desculpa. Maybe duck next time! Help me! <laughs> I'm dying! Uh, bora lá! É isso Mas podes conduzir David se não te metas? Posso? Espera aí! O gajo acabou exatamente. de entrar no nosso carro comigo e com o Tiago, a gente mata esses dois. Yeah. <laughs> Mais gajo da Petir, né? Eita festa! É um gajo aqui?